Meu nome é Leonardo, tenho uma distribuidora e um e-commerce de autopeças. Ah. É, eu peguei seus exemplos e ficou um pouco na dúvida o quê? Eu tenho vendedores que tratam com compradores, então eles são funcionários de uma empresa. Então eu não tô conseguindo entender essa emoção, porque eu, pelo menos o comprador tá hoje que é da minha empresa, eu treinei ele para ser zero emoção. Ele é muito razão. Sim, então, mas assim, peraí, uma coisa importante aqui. É, vamos entender que existem níveis diferentes de emoção, tá? Quando você vende pro consumidor final, cara, você pode ir muito fundo na emoção. Quando você vende para uma outra empresa, e B2Bzão, tá? Porque B2Bzinho é B2C com dono de empresa. Então a gente vende um B2C, só que o nosso C é um dono de empresa. A gente não é um B2B. Ah. Então... É, quando você vende para uma empresa maior, não tem essa coisa emocional Só que na apresentação de um produto Você não vai só descrever características técnicas Mas vai principalmente entrar nos benefícios do produto No b 2 b obviamente que o nível emocional é muito menor do que um B2C Mas ainda assim você vai colocar benefício, vai colocar gatilho Que é o que eu tô explicando aqui, tá? E, e quando o seu produto é quase que uma commodity os Seus concorrentes trabalham com o mesmo tipo de produto Com os mesmos fornecedores Claro, tem um nível de serviço Por que, que ele não? compra de você e não de algum Tem alguém mais barato que você? Porque, não, ele compra, eu preciso fazer que ele não compre. Mas você, ele... para peraí. <risos> Por isso que eu tô aqui. Mas se ele comprasse do outro, você não teria nem empresa, você vende pra alguém. Não, claro, alguns, né, mas assim, a minha, minha, minha estratégia desde sempre foi não ser o melhor preço. Eu Beleza. vou dinheiro. Por que que você vende pra esses caras que compram de você? Porque as, a maioria desses clientes, às vezes, não são tão profissionalizados quanto empresas grandes. Aí, quando eu vou para uma empresa grande, que aí é um nível de comprador com uma, um certo conhecimento, aí é cotação e vira preço. Beleza. Então, talvez o teu público não seja empresa grande. Mas aí dá mais trabalho. O que que dá mais trabalho? Vender para muitos caras pequenos, entendeu? Aí é uma briga de, de gangorra, né? Margem, volume. Então, assim... Tá, mas peraí, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desculpa, qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo. Então vamos lá. Não. Primeira coisa é o seguinte: tem que escolher para quem você quer vender. E toda a tua estratégia tem que ser voltada para isso. O McDonald's não vende para quem quer comer um prato de comida francesa alta culinária. Ele vende para quem tá passando, morrendo de fome, numa reunião. O cara vai lá, come e mata a fome por duas horas. É uma escolha de cliente. Então a primeira coisa é você escolher o teu cliente. A escolha do cliente muda toda a estratégia do negócio. Hoje você vende para empresas pequenininhas? Os dois. Tem um cliente que compra só um cliente que compra 75 mil. Então você não e tem. É o mais... mesmo produto. Tá. Então você não tem uma estratégia Voltada para empresas PME Ou empresas grandes Você vende para o cara que quer comprar de você Basicamente vamos dizer É assim. isso aí Se você não tem uma não, não tem uma estratégia hoje Implantada de modelo de cliente perfeito Mas assim A minha dúvida é o quê? Porque assim A partir do momento que você tem a ideia Que atender muitos pequenos Você vai ter que vender muito E a sua, estrate... sua estrutura logística Vai ser muito maior Do que vender para poucos Com uma margem menor Não sei se é uma questão de eu querer escolher Não sei se eu estou errado Estou tentando pensar aqui a melhor estratégia. Então vamos sabe? lá, então, peraí, peraí. Existem duas estratégias, de fato. Só que quando você vende pra poucos, você vende num volume muito grande, mas com uma margem muito apertada. Se você errar uma coisa, você tem prejuízo e o prejuízo realmente é grande. Sim. Então não tem coisa que não dá trabalho, esquece isso. Sabe? Dá mais, não, não que não dá, dá mais, né? É uma questão de escolher o que dá mais ou menos, não Ou não? Não. É uma questão de saber... Então, por exemplo, ó, se tem três clientes que compram 75, é uma coisa, mas eu, se eu tiver dez clientes que compram 7.500, é outro. E isso envolve a, a, o custo logístico tá da operação. Você tá pensando só no faturamento, você não tá pensando no ciclo de vendas, você não tá pensando na dificuldade de chegar nesse cara, você não tá pensando na quantidade de concorrência que você vai ter. São muitos fatores. Tudo dá trabalho. Não existe coisa que não dá trabalho. Algumas coisas dão mais, outras menos. Beleza. Mas a a questão é, existem níveis de trabalho ou ou outras coisas que também vão dar trabalho. Quando você vai para uma grande empresa e aqui tem gente que vende para grande empresa, o jogo é completamente diferente. É relacionamento, é prospecção, é RFP, né? É você basicamente apresentar um preço realmente muito baixo, vende um volume muito grande. Você demora seis meses para fechar uma venda. Você tem que entrar no budget do cara. É outra venda. Então, se você quiser ir para esse jogo, é um outro jogo. Hoje você está num jogo misto, basicamente vendendo para quem quer comprar de você. Não, mas quando eu vendo para pequeno, pô, eu tenho que vender um volume muito grande. Mas a venda é muito mais rápida. Então depende de para onde você vai desenvolver a tua empresa. Se você vai desenvolver a tua empresa para eficiência operacional e logística, ou se você vai desenvolver a tua empresa para relacionamento, prospecção e precificação ajustada, são dois caminhos diferentes esse cara é pequeno, você pode vender mais caro, você tem mais margem. Só que você perde um pouco de margem na logística e etc. Então você tem que ter eficiência operacional. Só que pro grande, você tem muito pouquinho a tua margem, você tem que ter eficiência também. Cara, só que é um ciclo de venda que pode levar seis meses. Não tem certo ou errado, mas não ache que porque tá difícil o lugar onde você tá, o outro é mais fácil. A grama do vizinho não é mais verde, entendeu? Você faria dois squads diferentes, vamos dizer assim? Não, um, eu, eu escolheria... escolheria eu escolheria frente aos clientes que você já tem eu escolheria onde está a tua maior, tua maior vantagem competitiva. Porque se você vende uma empresa grande, talvez você não tenha essa vantagem competitiva frente a outras Sim. empresas que vendem para ela. Não é uma questão de eu tô aqui para descobrir. Não, você tem que ir lá na tua empresa e ver o seguinte, cara, será que eu consigo competir com esses caras? Você tem que escolher quais brigas que você quer entrar. Quando você entra numa briga que só tem gigante, cara, melhor você não entrar nessa briga. Você vai apanhar. Então você de repente escolhe, cara, aquela briga ali eu consigo vencer bem. Vai dar trabalho e tudo, mas tudo dá trabalho, mas ali eu venço e eu tenho margem e eu vendo. Você não precisa Vender para cliente minúsculo que paga 7.500 ao invés de pagar 75.000. Cara, você pode vender para o cara que paga 15 mil, que paga talvez 20 mil. É um nível intermediário. Eu falo que eu adoro vender para a classe média. Adoro. Por quê? Porque tem potencial pagador, tem muita gente, a decisão ainda é emocional, ao contrário de eu vender para a classe A, que tem pouquinha gente, mas paga muito Mas é muito pouca gente ou vender para a classe CD, que é muita gente, mas o potencial pagador é minúsculo. Eu prefiro ficar aqui no meio, na classe média. Você tem que encontrar qual é a tua classe média. A tua classe média talvez seja as empresas, não a pequenininha, não o cara que compra um parafuso, 500 reais. Você está pegando os extremos. Não é esse cara que você tem que olhar. Nem é o cara de 500 reais, nem o cara de 75 mil. São extremos. Os extremos não levam a lugar nenhum. Você tem que entrar e ver, cara, onde que está na minha gaussiana aqui, né? Onde que está o meu, o meu valor maior aqui? Para quem que eu vendo com o valor... Que eu consigo entregar, não é tão alto assim o ticket médio, mas também eu tenho margem, mas a logística não vai ser tão complicada, onde que está? Então é uma decisão tua, quer dizer, onde que eu quero estar? Para quem eu quero vender? E aí você vai desenvolver a tua empresa, os departamentos da sua empresa, se vai ser mais relacionamento com o cliente, ou mais logística, ou mais eficiência operacional, ou mais gestão, para você descobrir onde que você tem que ser competitivo naquele nicho, naquele cliente. É uma decisão estratégica do negócio. Depois que você decide isso, aí você pega toda a tua empresa e você ajusta a sua empresa para ser competitivo para aquele cliente. Pô, se chegar um cara de 500 reais querendo comprar, beleza, vende para ele, mas você não tá mirando ele. Pô, chegar uma empresa de 75 mil, ok, vende, mas você não tá mirando ela. Mas nesse lugar aqui você é o melhor, é a briga que você vence sempre. Eu não brigo com a... eu não vendo para grande empresa. Cara, eu não vendo, eu nem procuro. Às vezes tem alguém que me procura, eu boto o preço lá, se o cara contratar, beleza, eu não contratar, não tô nem aí. E eu também não vendo para microempresa. Cara que fatura R$ reais por mês, R$ mil meio. Eu não vendo para meio. Eu vendo para empresas, na maioria, que fatura entre 30 mil e R$ mil Essa é a maioria. Tem gente maior, tem gente menor. Mas eu não miro esses caras. Esses caras chegam e a gente consegue ajudar e tal, mas eu não miro. Eu miro volume, massa e eu sou bom nesse nicho nos outros eu não sou tão competitivo assim a pessoa me conhece e compra de mim porque me conhece mas eu não sou competitivo para vender em massa para esse nicho de grandes empresas ou nicho de pequenininhas empresas eu estou na classe média perfeito entendeu obrigado. não tá maravilha feliz. entendeu obrigado tá Cláudia ok maravilha palma todo mundo entendeu isso entendeu que você tem que ter uma estratégia e ajustar a sua empresa para esse tipo de cliente isso é muito importante porque, senão, você vai vender para quem quer comprar de você. E aí você não vai ser competitivo em lugar nenhum. E quando você conseguir, quando você quiser escalar, lembra que existem três barreiras de crescimento: vendas, liderança e infraestrutura. Lembram disso? De repente você vai ter a infraestrutura, você vai ter a liderança, só que o teu modelo de vendas não vai conseguir suportar. Porque você não tem uma estratégia para vender para um determinado mercado. E aí, no final das contas, você tenta vender para todo mundo. Só que tentar vender pra todo mundo, você pode perder um monte de batalhas que você não ganha a guerra, porque você perde um monte de batalhas, só que na escala você tem que pegar uma batalha e aquela aí você tem que vencer, vencer sempre. Quando você é grande, você tem que pegar uma batalha e você tem que vencer essa batalha sempre. É a batalha onde ninguém é melhor do que você. Poucas pessoas são melhores do que eu naquilo que eu sou bom e invisto em ser bom. E no restante, cara, no restante eu sou um mané, eu não sei fazer nada. Todo mundo ganha de mim nisso, mas no que eu sou bom, poucos ganham de mim, no mundo. Entendendo isso? É isso que você sempre tem que escolher. Onde que eu vou ser bom, que ninguém vai me vencer. E tem que ser uma coisa escalável, previsível e consistente ao longo do tempo. Ok? Beleza? Você sabe qual o segredo das empresas que mais vendem? Funil de vendas.